Yeah. Bom, eu estou recebendo aqui o, do nosso amigo, né? o café que eu comprei naquele totem ali, tá? e agora aparece na tela ó, o meu código, eu digito nessa telinha aqui, ó, e o nosso amigo vai pegar o café, ó, veja como ele faz isso bem devagar, com todo cuidado. E o café entra ali, ó, no elevador, ele dá tchau pra gente e aqui está o meu café. Thank you. Thank you. Bom, uma outra, um outro modelo de loja da Amazon, que você também já viu, você que nos acompanha, é a Amazon Go.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 das suas últimas compras. É realmente muito bacana ter acesso, né, conhecer esse tipo de tecnologia que com certeza já está revolucionando a maneira de comprar. Pô, estamos no coração de São Francisco, né, dentro da Union Square, e aqui a gente se percebe ó, nesse período do ano eles formam um ringue de patinação que vai ficar até quase janeiro, até depois do Natal e Ano Novo. Então ele é um espaço que confraterniza muita gente E a gente está aqui também no centro onde estão os principais hotéis, as principais lojas Todo mundo quer estar aqui em volta Porque é realmente onde os turistas vêm Ali do outro lado a gente tem uma Apple Store Segundo as pessoas que trabalharam nela dizem que é o um modelo de atendimento junto com a loja da Quinta Avenida em Nova York. Quando eles querem testar uma novidade é lá que eles aplicam. E essa loja é bem interessante porque ela tem um painel de vidro que à medida que o sol vai baixando eles vão abrindo. Então lá do segundo andar você tem uma visão ampla da Union Square em São Francisco bom estamos entrando aqui na loja da Apple que fica na Union Square né, uma das principais lojas junto com a loja da Quinta Quinta Avenida em Nova York e aqui acima você tem essa área de treinamento aqui onde eles fazem os eventos apresentam muitos produtos e fazem alguns workshops ensinando a usar os produtos e muitas vezes indicando vários apps que atrás você tem também uma área que é dedicada aos gênios antigo gênios bar né? que é a área onde eles resolvem alguns problemas quando você precisa de atendimento você vem aqui e ali atrás você tem alguns produtos em exposição também é uma área como você pode ver bem agradável bem legal de se estar e mesmo que você não esteja sendo atendido você pode vir tem aqui algumas mesas de suporte você pode con contar com um wi-fi de alta velocidade e com o suporte de vários profissionais aí Além dos produtos que são mais inovadores, mais recentes, lançados tanto pela Apple quanto pelos parceiros Apple. Um passeio por São Francisco, aqui ao lado da Union Square, você tem esse bondinho aí que passa. e que é bastante disputado porque ele passa por muitos pontos turísticos de São Francisco e ele vive assim ó cheio aqui nós temos a praça da Union Square que também recebe muitos turistas daqui sai também o site Sim e nós temos um pouco atrás a Macy's onde no terraço tem as Cake Factory, o Burger Bar, enfim. Uma área bem turística. E aqui no início da Market Street, você percebe a famosa fila aí do bondinho que passa pelos principais pontos turísticos aí da cidade. Do outro lado, o Westfield Shopping, que a gente vai entrar daqui a pouco mostrar um pouco lá dentro. Estamos chegando aqui no Westfield Shopping, que é também um shopping gigantesco aqui na região da Union Square, e você pode ver as principais marcas aqui, a gente já vai fazer a visita na loja da Microsoft, que na minha opinião tem uma pegada bem melhor, bem mais atrativa do que a Apple e ela que começou né, a misturar os produtos, ou seja, não vendo só produtos Microsoft, eu tenho produtos de outras marcas, ela sempre traz novidades, ela atrai o público de maneiras diferentes, então na minha opinião essa é uma abordagem muito mais moderna e muito mais integrada do que a que a Apple faz. Você vê todos os produtos sendo disponibilizados, eu amei esse quadro aqui. Só que ele custa a bagatela de 9 mil dólares. Porque você tem os jogos também sendo expostos, as pessoas brincando com eles. Mais uma vez, os produtos, os acessórios que são vendidos junto com a marca. E ali, uma área toda dedicada ao Xbox, onde você pode ver muitas das novidades. No, na última vez que eu tive aqui, ele estava até usando esse espaço para fazer campeonatos de jogos, né? Então, realmente é uma área dedicada ao cliente. Estamos aqui na Pop-Up Store da Amazon.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 Pelo que eu entendi, voltado aí para a área de vídeo. Que também não deixa de ser uma proposta bacana e interessante. Estou montando aqui a loja. Coração, seu danado, te encontrei. Ó, oh, tá aqui. Coração de São Francisco. Que fica originalmente na Union Square. Hoje ele tá aqui. Eu ainda não achei o outro, mas constantemente eles estão mudando também esse desenho que você tá vendo. Então é uma forma bem legal de você diversificar né, essa, esse apelo turístico, muita gente para, bate foto com os corações, acho que é uma maneira criativa que eles arrumaram de destacar a cidade e o apelo turístico que ela tem. Aqui no teto do Westfield se observa uma árvore de Natal, só que de cabeça para baixo, achei fabulosa a ideia deles. E ficou bem bonito também.